A paróquia São José de Ganja, ela foi criada por provisão de 30 de agosto de 1757, provisão esta feita pelo bispo de Olinda, Dom Francisco Xavier Aranha. E essa provisão, ela desmembrava o então curato do Acaraú em quatro freguesias. Freguesia de Amontada, a freguesia da Ribeira do Acaraú, que tinha sede na, na vila de Caiçara, que é a atual Sobral. A freguesia de São Gonçalo da Serra, do, do, da Serra dos Cocos, que é onde hoje em dia é mais ou menos Ipu, hoje em dia é o interior de Ipu. E a freguesia da Ribeira do Coreaú, que tinha sede na aldeia de Macaboqueira, no lugar Macaboqueira. Mas como aqui não existia igreja, então passou algum tempo funcionando da mateis na igreja de Santo Antônio de Pádua do Olho d'água que hoje em dia é Araquém no município e na paróquia de Corel. dois anos depois da criação da paróquia é que veio ser inaugurada a primitiva mateis da Granja, na época chamada ainda Macabuqueira então ela foi inaugurada no dia 8 de setembro de 1759, pelo então cura da Ribeira do Coreiaú, o padre Luiz Fernandes de Carvalho, que era um sacerdote português, ele foi o primeiro pároco daqui. E no dia seguinte, foi fundada na Matez a Irmandade ou Confraria do Santíssimo Sacramento. Vale salientar que naquela época a paróquia ela tinha um território imenso. Ela que mais ou menos o que hoje seriam os municípios de Senador Sá, Uruoca, Martinópolis, Coreaú, Moraújo, Ganja... Camusim, Barroquinha, Chaval e Luiz Correia, que naquela época se chamava Amarração. Então, era um território imenso. Era tão grande que um dos padres aqui da Granja chegou a, a, a fazer uma mudança, trocar a paróquia com outro padre, por questões políticas, e ele chegou para o outro padre e disse assim, eu te arrumo uma paróquia que tem o valor de uma diocese, justamente pelo território imenso que ela tinha. Em 1793, a Irmandade do Bom Jesus dos Navegos que era ereta também nessa igreja Matiz, ela contratou um pintor pernambucano para dourar as capelas do Bom Jesus dos Navegantes da Matiz e a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que existia desde 1759, aproveitou para dourar a capela do Santíssimo Sacramento também da Matiz. É... Durante a primeira metade do século XIX e a primeira parte da segunda metade do século XIX, as pessoas da granja eram sepultadas na Igreja Matriz. É uma curiosidade porque na cidade não existia cemitério. É interessante que nessa época, quando os padres faziam requerimento, pedindo para que fosse construído um cemitério aqui na granja, eles diziam assim, a igreja é pequena quando sepulta alguém. A igreja fica interditada. Por quê? Por causa do mau cheiro, né? Então, durante aquele tempo, fica a igreja interditada. E ele vai dizer assim: a igreja é pequena e ela ainda está inacabada. Então, essa história da Igreja inacabada nos leva a vai o quê? que ela foi inaugurada de modo pequeno, mas que não foi construído todo o desenho dela, tudo o que tinha sido planejado. Então, a gente vai acreditar que todo o planejamento dela veio ser concluído durante a seca de 1877 a 1879. Durante a Grande Seca foram feitas várias reformas na Igreja Matriz. Foi feita a torre lá do Norte, Concluído em 1878, depois foi feita a torre lá do sul. Foi reformado todo o frontispício da igreja, foi feito o coro foram abertas mais duas portas na frente que só existia um que era a principal, é, foram feitos os corredores laterais, foram abertos arcos, foi forrado toda a igreja, então foi um, foram colocados tribunas que as tribunas eram os locais onde as famílias mais importantes alugavam para assistir às missas. Então foi uma reforma quase que completa, uma ampliação praticamente geral da Igreja Matriz e essa é mais ou menos a igreja que se chama, a igreja no estilo original, que a gente entende hoje quando a gente vai falar de reforma sobre a igreja matriz, que a gente diz assim, a igreja matriz não está no seu sistema original, mas qual seria o sistema original que se fala aí? Seria da constituição de 1759? Não, a gente se refere a... As reformas de 1877 a 1879, que foram justamente a reforma para acabar o serviço da Igreja Matriz, né? Porque até então a Igreja Matriz era tida como inacabada. Em 1898, durante a administração do padre Leandro Teixeira Pequeno, foram feitos alguns retoques... Dos, dos painéis ou dos douramentos que foram feitos em 1793 por, por um pintor pernambucano. Em 1912, mais ou menos, 1910 a 1912, o padre Vicente Martins faz também uma reforma aqui na Igreja de Martins. Nessa reforma, ele vai construir dois altares juntos ao arco, nó, que é um altar à Nossa Senhora do Rosário e um altar à Nossa Senhora da Conceição. Também na reforma de 1912, foi colocado uma, uma tela da Imaculada Conceição, obra de Ar, José Arthur Bevilacqua, de Gangense, e que foi colocado no forro da Capela Morte. É interessante notar que esses dois títulos, eles tiveram uma espécie de promessa de serem construídos capelas na cidade, na década de 1850. Chega, a nossa da Conceição chegou até a ganhar algum algum terreno, algum patrimônio, mas que ninguém sabe por quê, que não foi construída ou não foi concluída a capela dela. Nessa mesma reforma do padre Vicente Martins, foi feito forro das tribunas próximas ao altar e foram colocadas grades de ferro junto ao altar. Em 1935, o senhor Vicente Martins da Costa ele faz uma leve reforma na Igreja Matriz também que é na, nas pinturas, ele manda fazer novas pinturas no forro da igreja e manda fazer o cruzeiro, o cruzeiro da frente. O primeiro cruzeiro foi de 1848, devido a uma missão que teve aqui na igreja Mas esse, essa base do cruzeiro, como nós a conhecemos hoje, foi inaugurada em 1935. Em 1952, o padre Manuel Vitorino de Oliveira procede uma nova reforma na igreja matriz Nessa reforma, ele vai subir a altura da igreja mais de dois metros, tanto nas torres como na altura do teto. Ele vai abrir arcos, ele vai tirar as tribunas da igreja e vai colocar vitais ao redor dela. Construiu altares novos, altares agora, retirando os altares de madeira, né? os novos altares construídos de marmorite no gosto italiano. Padre José Maria de Vasconcelos, ele também procedeu uma reforma na Igreja Matriz. Infelizmente, nos livros de tombo, a gente não vai encontrar nada sobre essas, essas reformas. Porém, nos livros de ato das Irmandades, a gente vai encontrar alguma coisa. O certo é que na época chegou até a cair um raio na torre lá do norte. Então, por essa época, ele deve ter iniciado a primeira parte da reforma dele. O certo é que a reforma do paraoquiato dele constou das pedras, lajes de pedras que foram colocados na parte externa da igreja, esse rodapé de mármore na, igreja, na parte interna da Igreja Matriz e a via sacra, que foi oferta das famílias grangenses. A via sacra toda feita em azulejo, vindo de São Paulo. Em 2007, o padre Genival Viana Porto tirou as grades da Igreja Matriz, causando certa comoção entre os gagens. Em 2008, o padre Luciano Sotero Teles faz uma reforma na igreja matriz, mas levando como fim principal a questão da eletricidade da igreja, que já era bastante antiga, e então ele colocou uma nova. Música